Olá, meu nome é Marco Aurélio, tenho 43 anos, sou casado. Hoje eu estou aqui para testemunhar a respeito da Universidade da Bíblia. Depois de muito pesquisar, buscar na internet um curso teológico que pudesse cooperar, colaborar com o meu crescimento espiritual e ministerial, eu... Me matriculei no curso de bacharel em teologia na Universidade da Bíblia. Conheci o seu material didático muito farto, muito bom, completo. Os professores capacitados nos esclarecendo, tirando nossas dúvidas. Enfim, estou aqui para lhe convidar a conhecer a Universidade da Bíblia para que não fique só nas minhas palavras, venha se matricular, venha conhecer um pouco mais da Universidade da Bíblia, e você vai ter, vai chegar às mesmas conclusões que eu cheguei. Eu tenho certeza de que irá cooperar, colaborar no seu crescimento espiritual e ministerial. Quero aqui agradecer a Deus, primeiramente a Deus, por ter colocado a Universidade da Bíblia na minha vida, no meu caminho e agradecer aos professores, ao corpo docente, à universidade, por ter me ajudado muito. Quero aqui, mais uma vez, venha conhecer a Universidade da Bíblia. Tenho certeza de que você irá gostar muito. Eu estarei orando a Deus para que Ele venha te abençoar e fazer com que você cresça cada vez mais. Em nome de Jesus, obrigado, que Deus abençoe.